Olá, hoje eu vou ensinar a configurar o Java para o uso do sistema Screen Air. Bom, primeiramente devemos acessar o link que está na legenda para verificarmos se o Java está atualizado. Ao acessar esse link, você deve clicar em Agree e Continue para fazer a verificação do Java. Clique em Executar e veremos que o nosso Java não está atualizado, ele está fora da data. Bom, para consertar isso, basta clicar em Download Java Now. Depois, clique em Agree and Start Free Download. Bom, agora basta instalar o que foi baixado. Para instalar, basta seguir os passos clicando em Instalar, aguardando o download. Bom, após fazer o download, a instalação vai começar automaticamente. Para fazer a instalação, você deve fechar todos, todas as abas do seu navegador, clicando em Fechar Programas e Continuar. Feito isso, o download, a instalação vai começar. Basta esperar a finalização da mesma. Após a finalização da instalação, basta seguir os, os passos clicando em Próximo e Fechar. Bom, é isso e obrigado!